Oi gente, vou agora afiar essa faca, vou ajudar a Madalena agora na cozinha, tem que descascar essas batatinhas, a carne que nós vamos fazer a sopa, que é carne com osso, Pão dos temperos, legumes descascados, cheiro verde picado, os legumes todos cortados, água com sal e agora a banho que a Madalena está colocando. O colocando o macarrão na água, gente. Desligando agora o macarrão do fogo, né? Apagando o fogo. E reservando. Colocando os legumes agora. Agora colocando o cheiro verde. Desligo, tá Sopa pronta. E vamos servir agora. E agora nós vamos apreciar essa benção.